Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West Aqui nesse canal delicioso para vocês Agora, uma dica bastante interessante De como vocês podem pegar mais de um item lendário Seja arma ou armadura De uma vez só, apenas jogando a arena, cara De um modo fácil e rápido Eu vou mostrar para vocês aqui direitinho como é que vocês tem que fazer Deixa o seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Eu já tô com o um mapa aberto aqui. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, muitos de vocês já devem ter aberto, né, devem ter descoberto, no real, essa aqui, ó, a boca da arena, essa região aqui, onde nós temos essa cidade, que é a cidade do Recaro, onde tem a arena ali que acontece os combates contra as máquinas, no caso. E a gente sabe muito bem, deixa eu até voltar aqui pro jogo Que em um ponto da história A gente vai encontrar Essa missão Dessas duas meninas aqui Nossa senhora Estou falando demais na minha cabeça Então é, Você vai encontrar tanto essa moça daqui Quanto essa moça aqui em cima né? As duas vão estar juntas Aqui em frente a esse portão E vão pedir pra gente poder fazer uma missão Pra elas, pra poder liberar a arena Beleza. Arena liberada. Essa menina aqui vai se tornar uma mercadora. Como posso te E acabou de rolar uma inscrição aqui no canal nesse momento desse vídeo. Obrigado aí, Paulo Carvalho. E aí, cara, ó, quando ela se torna uma mercadora, a gente pode vir aqui, ó, e conferir alguns dos itens lendários que ela tem, entendeu? E uns itens lendários bem da hora, diga de passagem. Esses arcos aqui, temos algumas armaduras bem fodas aqui também pra gente poder pegar. Essa daqui, inclusive, estava em um dos trailers, que é bem legal. E aí, cara, a gente precisa desses, dessas medalhas ali em cima que a gente tem, ó. Boa sorte com a caçada. Olha lá, ó. Trocar medalhas, entendeu? E essas medalhas a gente ganha como? Jogando na arena. Só que você sabe muito bem, pelo menos quem já experimentou jogar na arena aí, que o negócio, no modo normal, não é nada fácil, cara. Não é, entendeu? O negócio é cabuloso pra caramba. E aí que vem o um macetinho aqui, pessoal. Como vocês podem fazer para poder sobrepujar cada um dos cenários da arena ali de forma rápida e fácil? Bom, acho que Uma... já vou... Foi... Boa jornada. Deixa eu sair daqui. O pulo do gato, galera. Só os melhores soldados podem enfrentar as máquinas mais fortes da área. Obrigado. O pulo do gato, meus amigos, tá exatamente naquela dica que eu dei pra vocês naquele vídeo onde eu ensino a fazer farm infinito de caco e de XP contra o tirânico, entendeu? A parada, velho, é só vocês virem aqui, configurações, geral e mudar a dificuldade pra história. Só isso, entendeu? Se vocês estiverem jogando aí no modo normal, vocês podem trocar aqui pro modo história, aí vocês vão vir aqui no mapa, entendeu? Faz uma viagem rápida, alguma coisa do gênero pra alguma fogueira próxima e alguma coisa do tipo, só pra poder dar o refresh, pra poder realmente fazer essa troca, entendeu? Eu já fiz aqui direitinho, já tá aqui no modo história pra vocês verem, né? E aí uma coisa que eu tava reparando, que eu tava comparando parane vocês podem ver aí também. Eu pensei, pô, mas se eu mudar pro modo história, será que altera o valor das medalhas que a gente ganha no modo normal? Porque assim, eu pensei, ah, se eu mudar pro modo história, o valor de medalhas que a gente ganha em cada uma das lutas deve diminuir. Por conta da dificuldade. Mas não, cara, não diminui. Vê, ó? Pronta para testar. A gente tá aqui, ó. Eu já concluí dois, tá? E aqui a gente tem o número de medalhas que a gente ganha nesse negócio lá: três medalhas, cinco, seis e dez. Aqui no intermediário a gente ganha seis, oito, dez e vinte e quatro medalhas, entendeu? E aí eu fui conferir no modo normal, pelo menos até, até então, né? Sem nenhum tipo de pet ou coisa do tipo. Cara, a quantidade de medalhas é a mesma Não altera de forma alguma Então vocês podem jogar aqui no modo história, entendeu? Passar rapidamente aqui, facilmente cada um desses cenários Pra vocês conseguirem rapidinho também essas medalhas E pegarem lá os itens que vocês precisam E aí eu já habilitei o hábil aqui Já habilitei, eu já, vou, já vou pra habilitar o espetacular e depois o lendário E aí provavelmente eu vou conseguir muito mais medalhas Pra poder pegar o restante dos itens lendários lá que tem Eu não sei se vai dar pra poder pegar todos, mas ó esse daqui, por exemplo, ó... 9 medalhas, 12 medalhas, 15 medalhas, 16 medalhas, entendeu? Aqui, no, nesses outros dois aqui, não tem como a gente ver porque eles não estão desbloqueados, entendeu? Mas assim, cara... É, que eu, é o que eu tô falando. Vai, é, fica a gosto do freguês. Se você quiser fazer isso, beleza, não tem problema nenhum, entendeu? Tipo, é, é de buenas aí e tal, mas tenha ciência de que é uma parada muito fácil. Todo o esquema de desafio que o modo arena traz aqui pra vocês... Vocês vão acabar perdendo Porque é muito fácil eu Vou até entrar nenhum aqui pra vocês verem ó. Vocês gastam cacos também com essa parada Vamos lá Vou pular aqui Aí, ó O que, que eu vou fazer? Eu já vou dar uma enchida nesse aqui Deixar minha lança aqui também no esquema Pra enfrentar esses dois aradores ali, ó Ó Se liguem nisso aqui Ó Sem falar que eles não tiram quase nada de HP da Eloy, tá? E é isso! vocês a gente concluiu o negócio no tempo que te concluía lá 42 segundos que eu fiz o meu melhor tempo nesse negócio aqui rapidinho e a gente consegue medalha e parte para os próximos ah mas o chefe é complicado também deve ser bem mais tenso nada velho ver vai entrar na batalha contra essa cobra aqui para vocês verem que não é tenso ó aqui desse esse chefe a gente tem itens específicos para poder usar como vocês podem ver ó, que o jogo dá para gente vamos lá Já foi um. Bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Entendeu? Então assim, manos. Se vocês quiserem pegar essas medalhas de uma maneira rápida e muito fácil, é só vocês colocarem aí na configuração a dificuldade história. E aí vocês Você vão passar corriga, cada um desses cenários aqui bem tranquilo, bem rapidinho. E aí, ó, eu já passei ali, como vocês viram, dois, os dois primeiros níveis. Ah. Eu vou vir aqui, vou conversar com a moça, trocar medalhas. Eu tô com 81 medalhas ali, ó. Como vocês podem ver, aqui das arenas, entendeu? Então, cara, eu posso pegar qualquer coisa aqui, ó. Posso pegar alguma dessas armaduras. Posso pegar aqui qualquer um desses arcos aqui. Ou então essa. Como é que é o nome disso aqui? Lança-virote também. Posso pegar qualquer uma dessas aqui. Eu volto lá pra arena, jogo as restantes que tem, acumulo mais e aí pego mais algum item lendário aqui, entendeu? Então, por isso que é um macetinho legal pra que vocês possam pegar. Mais de um item lendário aqui na arena De uma forma rápida e fácil Entendeu? Vamos ver, deixa eu até ver aqui eu Acho que eu vou pegar essa armadura aqui, rapaz ó, Dá hora pra caramba Deixa eu ver as armas aqui também, o que aqui tem Deixa eu nem te olhar direitinho ó, Essa daqui é boa, hein? De plasma ainda, rapaz Ó, Já vou catar uma dessas aqui, já Pra ficar de buenas Aí, ó, vamos botar ela aqui Que os guiem Obrigado, moça Tamo junto Preciso ir Claro Boa sorte e elevador gigante, Show de terra, bola de e hum. Agora, galera, ó Agora nós já estamos com um arcozinho lendário lindo, maravilhoso Vou fazer uma viagem rápida aqui poder mostrar pra vocês e sair da barulhada aqui Porque é legal, é desses assentamentos que A galera fica realmente conversando bastante ali, cara Vamos lá Bora lá, viagem rápida Ajuda a nós Show Vamos aqui só para claro. Ó. E cá está, meus amigos. Esse arco lendário, muito lindo, maravilhoso. Ó. Que a gente consegue pegar ali na arena de uma forma bem rápida e bem fácil. Como vocês podem ver aqui, ó. Arco muito lindo, por sinal. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um videozinho de dica, né? Do Horizon Forbidden West aqui. Já tá até falando o nome errado. Lembrando, só vocês virem na arena, liberar ela ali, fazendo as missões que as meninas pedem. Quando liberar, bota, bota ali a dificuldade no modo história, claro, se você quiser, entendeu? Porque ali vocês, vocês viram que não tem desafio nenhum, e o intuito da arena é realmente ser desafiador. Mas se vocês quiserem as medalhas rapidamente, pra poder pegar esses itens lendários, fica aí a dica. E aí depois vocês podem voltar pro modo normal e refazer os desafios da arena, não tem problema nenhum também, entendeu? Então é isso, minha gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram essa dica aí. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos.